E aqui no vídeo de hoje eu vou te mostrar três coisas que podem estar te impedindo de ganhar dinheiro na Batch 365. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, que é o maior e melhor treinamento hoje do Brasil para quem quer ganhar dinheiro no mercado esportivo. Vou deixar o link da troca Milionária aqui se você quiser mais e também o WhatsApp se você quiser me chamar para tirar dúvidas lá, tá? então eu não vou prolongar sobre esse assunto aqui não. Bom, seguinte, no vídeo de hoje eu quero passar para você três coisas que eu deixei anotadinhas aqui no meu caderno que eu acho que pode estar atrapalhando você de ganhar dinheiro na Bet365 e isso serve não só para Bet365 de modo geral, mas serve para qualquer área da sua vida. Deixa que você aplique isso daqui, tá bom? Então antes de mais nada, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui agora Porque o seu like ajuda a fortalecer a nossa firma Ajuda a fortalecer o nosso canal E se inscrever no canal que já, já é mais importante para você Por quê? Porque se você está aqui é porque você quer ter mais resultados Você quer ter mais dinheiro, quer ganhar mais dinheiro E os conteúdos do canal podem te ajudar Então você precisa se inscrever para você não perder os próximos vídeos e ative as notificações, porque aí você é avisado assim que o novo vídeo for colocado aqui no canal. Você não perde nenhum dos próximos conteúdos. Então já se inscreve aí agora, beleza? É caraca! Receba! Bom, é o seguinte, olha só, o vídeo de hoje vai ser meio que um bate-papo aqui com você, porque eu não fiz nenhum roteiro. Geralmente eu tenho uma tela atrás de mim, porque geralmente eu gravo lá no meu, na minha casa. E tem uma tela com o roteiro passando e tal E aqui eu simplesmente resolvi ligar a câmera aqui agora Baseado em algumas coisas que eu vejo que muitos alunos Muitas pessoas que querem se tornar alunas é, e alunos nossos Passam e são dúvidas frequentes e dificuldades Que a maioria das pessoas que entram neste mercado geralmente tem, tá? Então resolvi falar um pouquinho sobre isso aqui agora porque eu tenho certeza que se você entendeu o que eu vou te passar aqui agora e aplicar o que eu vou te passar aqui agora, com toda certeza você é, poderá ter mais resultados, beleza? E detalhe, antes de mais nada também eu quero te convidar tanto para fazer parte do nosso grupo gratuito temos um grupo gratuito com mais de 30 mil pessoas hoje a Troca Milionária lá além de alguns insights, alguns conteúdos que eu mando para galera a gente também manda algumas entradas, algumas apostas é, para todo mundo que tá lá dentro, nós ficamos, para você ter uma ideia agora, 35 dias seguidos, tendo greens dentro do grupo gratuito. São mais de 30 mil pessoas lá. Então clica no link que está aqui na descrição para você entrar lá agora mesmo, tá? Não deixe de entrar no grupo gratuito. Entra lá agora, beleza? Bom, primeira coisa que eu coloquei aqui no meu caderno, ó, que eu acho que te atrapalha de ter resultados é isso aqui, ó. Gestão. A falta de gestão, ok? Vou dar um exemplo baseado em coisas que acontecem é, ao meu redor. Pessoas que fazem parte do meu grupo gratuito, por exemplo, fazem. Pessoas que fazem parte do meu treinamento pago também fazem, tá bom? Bom, vamos lá. É, no meu treinamento em si, no nosso grupo VIP em si, o robô manda entrada às 24 horas. E a taxa de acertos, ela é muito alta. Para você tomar noção, há dois dias atrás nós fizemos 108 greens consecutivos, isso no mesmo dia, sem ter heads. Isso é bom, é excelente. Você pegar 108 Greens consecutivos, por exemplo, é maravilhoso. Só que tem um lado um pouco negativo nisso, que é o quê? Porque você cria na, na, nas pessoas uma aquela... Talvez o um modo ganância, você ativa o um modo ganância, porque a pessoa tá vendo um resultado tão grande ali acontecendo e ela acaba não sabendo a hora de parar e também não faz gestão. Por que não faz gestão? Porque, pô, tá acertando tanto. O que, que eu vou fazer? Eu não vou seguir gestão, eu vou colocar valores mais altos. Porque com valores mais altos eu consigo alavancar a minha banca mais rápido. Só que o que, que acontece? Quando você não faz gestão e tem uma boa taxa de acerto, você consegue sim alavancar a sua, a sua banca de uma maneira mais rápida. Só que tem um, modo, um, um lado negativo aí, que é o lado, se você pega um red, você também quebra a sua banca na velocidade da luz. E não só falando no meu treinamento em si, mas de modo aberto, de modo geral, com muitas pessoas que eu converso. A grande maioria das pessoas, posso dizer que 90% das pessoas que não ganham dinheiro com este mercado não ganham porque não seguem uma gestão de banca, simplesmente assim. Então acho que seguir gestão é fundamental, você precisa enxergar essa parada aqui como um negócio, você precisa parar de enxergar esse negócio aqui como um hobby muitas pessoas começam, inclusive eu foi assim no começo, né? Ah, vou colocar um dinheiro lá para ver se isso dá certo mesmo. Mas enquanto você ficar com essa mentalidade de fazer isso para ver se funciona, para ver se dá certo, dificilmente você vai ganhar dinheiro. Então, no começo, o que aconteceu? Eu quebrei minhas bancas várias vezes, quebrei várias bancas no começo e perdi muito dinheiro. Perdi mais de 3, mais de 4 mil reais no começo. E só depois, numa pequena escalada que eu tive, assim, que eu fiz de 500 reais, 600 reais, eu vi que realmente estava para fazer, mas eu sempre perdia. Mas foi nesse momento que eu me toquei que dava para fazer, eu só estava fazendo errado. Foi quando eu comecei a estudar sobre gestão, foi quando eu comecei a estudar sobre é, como estipular metas, como, né, controle emocional, comecei a pesquisar e estudar um pouco sobre tudo isso. Hoje no meu Instagram, para quem me acompanha sabe, eu coloco stories quase que todos os dias fazendo saques no meu Instagram. a ah, Beth, eu bato a minha meta e saio fora. E aí a gente já entra, inclusive, no segundo ponto que é agora, tá? Que é exatamente metas. Construir metas e um ponto importante: bateu sua meta, sai fora, saque esse dinheiro. O que eu costumo dizer para quem me acompanha no Instagram, para quem me acompanha no grupo gratuito ou no grupo VIP, sabe? né Antes eu falava muito assim, ó, bateu meta, vaza, que é o que? Sai fora do mercado. Mas hoje nós aplicamos muito bateu meta, saca. Então, para quem me acompanha no Instagram, para quem tá no meu WhatsApp também, se você não me chamou no WhatsApp, me chama lá depois para você acompanhar os status que a gente posta lá. Eu faço saques na 3 assim quase todos os dias. Eu bato a minha meta. Faço o saque. Eu sempre posso. A minha meta não é uma meta alta, não. É uma meta de uma média de 300 reais por dia. Digo não é muito alto porque muitas pessoas olham e falam assim, caramba, eu achava que você ia fazer muito mais do que isso por dia, Júlio. Não. O meu negócio principal não é aposta. Eu digo assim, eu não vivo das apostas. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe, eu trabalho há muitos anos com o mercado digital, através de vendas. Então, o meu negócio é vendas através da internet, meu negócio principal. Mas eu faço todo santo mês, mais de 8, mais de 9, mais de 10 mil reais, na invés de 3, Desde que eu despertei essa mentalidade, é claro E eu sempre estou mostrando os saques que eu faço Sempre mostro os resultados que eu faço E eu tenho certeza que ganhar 8, 7 mil seria né, A renda principal de, na maioria das pessoas Mas, pô, você tá começando agora? Coloca uma meta, vamos dar um exemplo Uma meta diária, 50 reais Bateu a sua meta? Saque esse dinheiro Júnior. mas eu tenho uma banca pequena Foque, bateu a sua meta? Saque esse dinheiro Quer colocar metas maiores? Então coloca mais dinheiro na Best 365 entende? Coloca mais dinheiro na plataforma Mas bateu a meta? Saca isso vai despertar um gatilho muito importante em você, mano. A maioria das pessoas não fazem saques. A maioria das pessoas ficam naquela vibe de eu ah, vou crescer na minha banca, eu vou crescer na minha banca e quando ela chegar num valor X, a partir daqui eu começo a fazer saques. E aí nunca consegue, porque sempre vai chegar um momento que ela vai pegar um red, sempre vai chegar um momento que ela vai quebrar a gestão e vai quebrar a banca dela. Sempre essa, essa rotina. Quando você tem uma banca, mesmo que pequena, e você coloca uma meta baixa lá, vou dar um exemplo, uma meta de 50 reais. Okay, vou dar um exemplo, a meta é de 50 reais e você saca esses 50 reais, você vê esse dinheiro caindo na sua conta bancária e quando você usa esse dinheiro para comprar um lanche, para comprar um almoço, para comprar alguma coisa na padaria, para não sei, para colocar uma recarga no seu celular, para fazer qualquer coisa. Quando você usa aqui, você desperta um gatilho em você que é aquele gatilho de caramba, realmente isso funciona. E aí no outro dia você saca 50 conto de novo. E aí você vai lá, usa aqueles 50 reais para fazer mais alguma coisa. E aí, no outro dia você saca 50 de novo. Ou você simplesmente vai sacando e vai deixando acumulando numa conta sua. Mas você tá vendo aquele dinheiro realmente caindo na sua conta. Você tá vendo que aquilo é palpável, vamos dizer assim. A sua mentalidade muda pro negócio. Muda totalmente. Então, estipule metas. E lembrando, metas tem que ser metas palpáveis. Não adianta você falar que quer ganhar 100 reais por dia se você tem uma banca de 50 conto, mano. Tem que ser algo palpável. Tem que ser algo que você realmente consegue, é, consiga alcançar, entende? Então, você tem que... Né? Não, não tem como você estipular metas e reais. Digo isso porque acredite em mim. Já teve alunos no nosso treinamento que antes de se tornar aluno, né? Quando entrou em contato com a gente falar fala coisas do tipo, Júnior, eu, quero, eu tenho uma banca de 300 reais e quero fazer uma média de mil reais por dia. Tipo, então eu tenho uma banca de 50 e quero fazer 300 por dia. Não dá, cara. Então tem que ser algo palpável, tem que ser algo alcançável, baseado na meta que você tem, na, na banca que você tem. Beleza? Terceiro, não menos importante, muito pelo contrário, eu acho um dos pontos mais importantes, controle emocional. E o controle emocional ele serve para duas coisas, tá? Saber a hora de parar, tanto ganhando quanto perdendo. E aí a gente volta aqui, por exemplo, agora na meta, que a gente acabou de falar sobre metas. Bateu sua meta do dia, para, pronta, saber a hora de parar, ganhando. Porque se você continua, você, quanto mais entradas você pegar durante o seu dia, mais risco você tem de pegar um head. E aí talvez você bateu sua meta, é o resultado todo porque você não soube a hora de parar. Outra coisa que já aconteceu, de alunos entrarem em contato comigo, e falar comigo o seguinte Júnior, caramba, cara Eu fiz quatro vezes a minha meta no dia Só que eu não soube parar E continuei E acabei perdendo todo o lucro Ou seja, o cara não soube a hora de parar Primeiro quando bateu a meta Porque ele disse que bateu a meta Quatro vezes acima Ou seja, ele não soube a hora Nem de parar na hora que estava ganhando E por ele não ter é, Tido esse controle De parar na hora que estava ganhando O que, que aconteceu? Ele continuou A ganância falou mais alta Ele pegou um head, Perdeu todo o lucro Então você precisa entender Que é um jogo mental, cara Para ser bem sincero É um jogo mental Se você não souber Controlar esse emocional seu, você não, desculpa, mas você vai demorar muito para ganhar dinheiro. É um controle daqui, ó, da mente. E esse controle mental é para tudo. Na hora que você pega um red, você também precisa ter controle emocional para saber lidar com red. Um eu no começo eu ficava puto quando eu pegava um red, para ser bem sincero, eu ficava bolado, eu ficava estressado, eu ficava puto, eu não queria conversar com ninguém durante o dia, isso lá no meu começo. Hoje em dia quando eu pego um red, primeiramente eu não não fico bolado mais e tal. É claro, a gente fica chateado, a gente nunca quer pegar um red, é óbvio. Só que no no longo da caminhada, eu sempre tô no lucro hoje em dia, porque nós visamos o longo prazo. Como eu falei aqui no começo, no nosso grupo gratuito, nós ficamos 34 dias seguidos sem pegar um red. 34 dias seguidos. Lá nós mandamos uma média de 3 a 4 entradas por dia. Então, se você pegar isso, são mais de 120, mais de 100, mais de 120 entradas que nós mandamos para a galera, isso no grupo gratuito sem red. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina aí, você pega 100 greens seguidos, 100. Um red. se você pegar 100 greens seguidos, fazendo gestão, bonitinho, sabendo a hora de parar e tal, você jamais vai, vai, vai ficar no prejuízo se você pegar um red, entende? Claro, o red ele é ruim de pegar, mas você não vai ficar no prejuízo se você souber trabalhar isso no longo prazo. Mas por quê? Porque aqui nós trabalhamos com controle. Se não tivéssemos controle, o que, que faria? Pegava muito mais entradas. Porra, como eu falei, nós pegamos mais de 105 greens seguidos em um único dia. Aqui nós estamos falando de 100 greens em 34 dias, entende? Então, para você ver que tem um controle. Eu mesmo bato a minha meta, eu sempre falo isso, eu sempre bato a minha meta com uma média de 3 a 4 entradas no dia. Eu não faço, o meu robô manda entradas 24 horas por dia sem parar, uma taxa de acerto acima de 92%, mesmo assim eu só pego 3 a 4 entradas por dia, porque hoje eu desenvolvi esse controle emocional. Antes eu me empolgava, quando eu via os resultados crescendo, eu pegava 1, 2, 3, e por em seguida eu não queria parar. Hoje eu consigo ter esse controle, consegue entender? E quando você consegue desenvolver isso dentro de você, mano, os seus resultados, isso é louco mudam totalmente, tá? Então, se você desenvolver isso, gestão, meta, controle emocional, os seus resultados mudam totalmente. Pode ter total convicção disso que eu estou falando para você aqui agora, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser saber mais sobre a tropa milionária, me chama no meu WhatsApp que eu vou te responder. Meu WhatsApp está aparecendo aqui na tela para você agora. Entre lá no nosso grupo gratuito, os links de tudo estão aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, até mais e valeu!